Fala, fala, galerinha! É isso, eu sou o Norberta, eu sou mais um Elefante Literário, e hoje a gente veio trazer os nossos livros favoritos do primeiro trimestre. <fí> <fí> <fí> <fí> Durante esse primeiro trimestre eu fiz algumas leituras Acho que eu fiz cerca de 15, um pouco menos Talvez, não vou saber agora Mas eu consegui escolher quatro livros Favoritos, só que dentre esses favoritos Tem os que a gente gosta mais e os que a gente gosta menos Eu não vou classificar dessa maneira aqui Só que são todos favoritos E o primeiro deles é Jantar Secreto de Rafael Montes Esse aqui é o primeiro livro do autor que eu li Ele basicamente vai contar a história aqui Desses amigos que se mudam para São Paulo E começam a passar por problemas financeiros E a partir daí tem a, a resolve né? Chega o um momento que ele tinha a gente é Brilhante dele. Fazer um jantar de carne humana que começa a dar certo, mas aí mais pra frente tem alguns problemas. Eu gostei muito, é, até porque certo, não tem gente. como dar certo. Né? E, no momento, eles conseguem ter isso precisam, mas aí começa a desandar. Gostei muito desse livro porque Rafael Montes constrói as cenas muito bem, ele escreve muito bem também e a construção de personagens é muito legal. Apesar de ter quatro protagonistas, vamos dizer assim, um deles tem mais de destaque, obviamente. Mas os quatro têm um pano de fundo é, através do qual você conhece a história deles. E ele trata esse assunto, um assunto que é sensível, meio nojento, de uma maneira engraçada em determinados momentos e faz até algumas críticas com relação ao consumo de carne e animal, né? A maneira como a gente Carne, como esses animais são tratados na hora do abate, vamos dizer assim. Outro livro que eu gostei muito, mas eu não tenho é a edição física, é Coração de Aço que é o primeiro livro da trilogia Executores esse é um livro que eu não dava muito quando comecei a ler, apesar das pessoas terem sempre falado bem, ele vai falar desse, dessas pessoas que de repente começam a ganhar poderes e se chamam de épicos, só que elas não fazem o bem elas não são super heróis, elas são super vilões, e a gente tem esse protagonista menino, que ele é meio destrambelhado, meio desastrado, que vai se juntar a uma equipe pra restaurar a paz na cidade, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo ele tem as vontades dele, né? As vontades não. Ele tem as motivações dele, que é vingar a morte do pai por um desses épicos, que é o Coração de Aço, quem comanda a cidade atualmente. É um livro que também é muito bem escrito, tem um ritmo muito legal e, e ele tem uma. Como é que a gente diz? A cara do cinema. E eu ia falar que era filme, que realmente essa palavra existe. Mas não é, é Desculpa, tipo isso. Mas mesmo. existe. Você não sabia? E, eu. Eu pesquisei, existe, né? É. Mas é isso mesmo que ele é. Sim. É um livro que eu gostei muito. Gente, vocês estão cansados de saber que eu estou em ressaca literária correto? Correto, correto. Inclusive, estou fazendo uma campanha a partir isso. deste momento ah. <risos> quem tiver um livro muito bom pra me indicar já comenta aqui embaixo, porque eu estou precisando demais Só que assim, eu escolhi ainda um favorito desse trimestre, porque não tem muitas opções, mas, na verdade, esse aqui é o primeiro volume. Só que eu li o terceiro volume de Y, O Último Homem. Isso aqui é um HQ. Não conheço um não vou mentir, mas é um hk sensacional, já falei em alguns vídeos sobre ela, basicamente é uma sociedade onde todos os seres, todos os mamíferos, ou todos os seres, agora não lembro, acho que todos os mamíferos com coronavírus Y morreram, ou seja, só tem mulher agora, só tem fêmeas, só que aí um cara sobrevive e o macaco dele sobrevive, e aí é o grande mistério da história saber porque eles sobreviveram e como é que ele vai sobreviver depois de estar tá em um mundo eu acho muito bacana porque traz muito essa questão de feminismo, muitas críticas ao machismo, tanto do discurso que é reproduzido por muitas mulheres também na história, então a gente tem, então a gente tem umas, umas feministas muito radicais, a gente tem umas ok e tem umas assim muito, umas mulheres muito conservadoras que você fica, meu Deus que discurso é esse galera? Mas enfim, é muito bacana pra reflexão, tem esse aqui que é o primeiro, tem, esse aqui, que é o segundo, e o terceiro não tá aqui porque eu roubei do irmão de Norby e ele emprestou. <risos> e esse aqui é o quarto, que é o próximo que eu vou ler, mas estou amando muito. Cogito fazer um vídeo só sobre essa HQ. não sei, tô refletindo sobre isso, também deixa aqui embaixo o que você acha sobre isso. Eu acredito que não adianta estar tá falando aqui que os livros que eu achei favoritos têm uma escrita muito boa, né? Então, vamos lá. Seguindo fora esse ponto, o próximo livro que eu favoritei é Queda Gigante de Ken Follett. É um livro que é escrito muito bem. Ah, que eles acabei de dizer, não acabei né? dizendo, Eu favoritei porque vamos fazer, né, um contexto. Eu nunca gostei muito de história. Eu acho que eu já falei isso alguma vez aqui nesse canal. História, tipo, na escola e tudo mais. Só que esse livro aqui ele trata pontos, pontos não. Ele trata fatos que aconteceram de verdade na história e mistura com personagens personagem para que se torne de uma maneira mais fácil do leitor entender. E isso fez com que eu me interessasse muito pela história e por esses acontecimentos que são reais. Ele vai tratar basicamente do, da época do, do começo do século XX, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa e todos os eventos e pequenas batalhas que permearam essa época. Os personagens aqui são, não tem como não serem, na verdade, super bem construídos e aprofundados. Tanto que os personagens desse livro vão continuar nos próximos. Não vou continuar até o último, né? Obviamente, porque é na história da Primeira Guerra até a Segunda Guerra e todas essas batalhas, todos os eventos históricos importantes. É um livro muito recomendado. Eu acho que todas as pessoas que, lê, que leram esse livro até hoje gostam, pelo menos um pouco, tem alguma coisa a elogiar, porque não tem como, eu acho que, você desconsiderar o trabalho que o autor fez. Agora eu tô perguntando se você conhece todas as pessoas que leram esse livro, porque você falou todas. <risos> é mesmo, eu falei todas, eu, eu não eu falo, não. Eu não falei, não, não, quase todas as pessoas, né? Ou, não, ou pessoas muitas que... pessoas so <laughs> Eu vi, eu assim, As pessoas que eu vi, é, não eu... tem como saber. Pra mim, são todas. O quê? próximo livro que eu favorei ter nesse primeiro trimestre é A Mulher da Janela, que já tem resenha aqui no canal. A gente já falou dele essa semana, inclusive. Não vamos prolongar muito, mas ela tem um caso muito sério de agorafobia, A nossa protagonista aqui é a Ana Fox. E ela gosta de ter como passatempo ficar olhando os vizinhos com uma câmera fotográfica naquela né? janela. De repente se mudam novos vizinhos pra frente e acontece um crime na frente dela. E ela quer contar para alguém, mas ninguém acredita nela. Então é um thriller muito instigante que talvez eu tenha gostado. Tanto assim por ter meio que me tirado de uma ressaca que eu tava braba, Ai, então deixa pega eu eu <risos> e então, já pode ler de toda maneira. O mistério aqui, por exemplo, eu não consegui de descobrir no final. Talvez porque eu tivesse muito concentrado só em aproveitar a história e não em desvendar o que estava acontecendo, não ler de uma forma, maneira crítica. Arrasou. Tá entendendo? Arrasou. Gostei você muito. Arrasou. A editora Arqueiro está de parabéns. Okay. Deixa aqui embaixo nos comentários para gente saber quais foram os melhores livros que você leu até agora em 2018. Vai que são recomendações boas para. Gente eu tô precisando, pegar também. galera. Manda pra, manda pra nós. Se você não leu esses livros que a gente comentou aqui e quer ler, o link deles tá aqui no box de descrição. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fica ligado aqui nas nossas redes sociais. Sim. E valeu. valeu. Eu falo, falo, fala. Pô, eu falo e tu fala e eu falo. Começam a passar por problemas durante. Começam a passar pro. <risos> começam a passar. <risos>